Olá meus amigos e minhas amigas, olha só que legal, fiz aqui um lanche cedinho aqui gente, mostrando pra, vo, pra, vo, pra vocês aqui ó, muito legal, ovos aqui com alface e linguiça gente, eu fiz aqui, lembrei de vocês, vou passar pra vocês como é prático, muito bom e muito muito saboroso e muito rápido, ok? Pega assim, a linguiça, ok? A linguiça de marca boa, preferência, corta em rodelinha e... E pica bem miudinha, tá bom? Olha só, cortada miudinha a linguiça. Aqui, olha só, eu vou pôr o azeite, um pouquinho de azeite, mas pode ser óleo, tá, tá bom? Para não para não grudar, não muito, né? Um pouquinho, porque é bom que ponha pouco para tirar o excesso de gordura da, da linguiça. Aí aqui, ó, eu venho com essa linguiça aqui, ó, e ponho aqui dentro. Aqui, Tudo muito rápido. Estou filmando sozinho, não estou usando nem colher, viu? Agora aqui, assim, é sozinho aqui e começar a mexer, viu? Ó, ó como tá quente. Aqui rapidinho, ó. Está muito quente o forno aqui, ó. O forno não, fogão. Aqui eu baixei um pouquinho o fogo aí, ó. Para poder não, não fritar muito rápido. Porque aqui eu quero dar uma tostadinha. Conforme for fritando, você vai... Vai deixando bem miudinho, esmagalhando ela todinha pra fritar tudo. Essa gordurinha, esses pedacinhos de gordura, eu costumo tirar. Eu, mas aí é opcional, tá bom? Um abração pra todos, aqueles que me assistem, gente. Muito bom. Aqueles que também vieram do canal Zé Maria Lima, gente. Muito obrigado a todos vocês que estão me assistindo, gente. E a gente tá buscando aí trazer conteúdos legais, ok? O que a gente não souber, a gente vai atrás de amigos, colegas, cursos. Vai atrás de pessoas do Norte, Nordeste, onde tem aquelas receitas caipira do Norte. Aqui, gente, é a cozinha. Não é bom que o fogo seja muito alto. Muito alto, para não assar muito rápido ali, não ficar muito rápido a sua, a sua linguiça. Agora, gente, vou pegar ali uma folha de alface. As minhas alfaces estão novinhas, mas eu vou tentar tirar aqui umas folhinhas aqui, ó. ó entendeu? As folhinhas aqui pequenininha dá certo aqui no pão, ok? Aqui, como a cozinha é improvisada, por enquanto não tem pia ainda, gente. Tá, tô lutando pra terminar aqui, ó. Lavando bem lavadinha aqui, água limpinha, certo? O fogo baixinho, então eu vou ali no galinheiro buscar um, um ovo, gente. A caminha aqui do meu galinheiro. Então as galinhas estão ali, ó. Elas já correm. Como eu sempre levo uma folhinha pra elas, elas já fica aí, ó. Olha, ó, correndo aqui, ó. olha só, vou pegar aqui uns três ovos aqui ó. Só, aliás só, só, só tem três né, então vou pegar esses três para nós, não vou pegar dois deixa aqui para servir de, de como é que diz ah, para servir de referência ela vê que tem um ovo, então é aqui, então ela não vai procurar uma ninho. a folhinha de alface já lavada aqui já está pronto a nossa linguiça bem, bem, bem fritinha então eu vou afastar para lá, tá bom Lá pra não, pra, pra não fritar mais. Aqui, aqui, aqui agora eu vou fazer o nosso ovo. Olha só, tudo prontinho, ó. Então aqui, ó, só quebrou o ovo aqui, ó. Quebrou o ovo aqui. É fácil, gente. Ó. Olha só que geminha aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Como fica em pezinho aí, é. ó. Olha só, então aqui, ó, então você pegou aqui, ó, e virou, ó, se quiser furar, se não quiser a geminha inteirinha, fura ela, olha, ó, olha, que legal, ó, deixa ela, deixa ela crescer, ó, ela vai crescer por nada aqui, ó, o que é que acontece? Aí você vai fazer assim, ó, nessa geminha aqui, você vai pôr um pinguinho de mostarda aqui, ó, ó um pinguinho só, pinguinho de mostarda, e vai passar aqui, ó. Olha só que maravilha. Aí você pega a vida aqui de novo, ó. Ela vai transbordar aqui, ó. Se você quiser a gema bem durinha, você também pode deixar bem durinha. esse aqui, ó, vamos fazer diferente aqui, ó, ó, Só com a tintura do disco, não tem mais nem fogo embaixo, hein. Ó, eu vou mostrar pra vocês, ó, o fogo já acabou, ó. já apagou o fogo, ó, só com o disco aqui, ó. Esse aqui eu não vou estourar a geminha não, tá bom? Aqui, ó, o ovo está inteirinho, gente, ó. O ovo inteirinho pra você ver, agora eu vou virar, ó. Você, você fraciona ele até a colher entrar lá embaixo do ovo. Aí você só faz aqui, ó. Virou, Viu? Não tem segredo. Você vê que nem pros lados ele espalha, ó. Vou pôr aqui a colher em cima aí, ó. Como é que fica? Ó? Ele fica grandão, pra cima aí, ó. Ele, ele, ele fica bem grosso. Aí, ó. Aqui, ó. Olha como é fácil de virar. Você pressiona aqui, ó. Você vai, sac... vai sacolejando aqui, ó. E faz só, só assim, ó. ó. Olha Entendeu? A gema aqui tá um pouco mole ainda. No caso, eu vou querer que essa gema fique um pouco mais firme. Ó. Entendeu? Acho que pegou um pouco da linguiça aí. Olha só. Olha Maravilha, hein? Vou virar aqui, ó. Agora aqui já está pronto. Não pode deixar muito, assar muito não, para não perder essa proteína. Então eu vou pegar aqui e vou pôr mais uma, uma gotinha nesse outro aqui, ó. Uma gotinha de mostarda nele, nele aqui. Isso, isso aqui é a gosto, né? E vou dar uma viradinha. Agora, gente, isso aqui também é opcional. Eu vou pôr aqui, ó. Uma gotinha de moshu aqui, ó. Muxou. E vou dar aqui agora uma esquentadinha em tudo. Olha aí, ó. Já tá tudo pronto, então eu vou aqui, ó. Vou trazer aqui de volta aqui, ó. Ó. Nossa, que legal. E agora eu vou fazer os sanduíches. Vou pegar aqui o ovo aqui, ó, primeiramente. Entendeu? Coloquei aqui no pão o ovo aí, ó. Aqui agora eu vou vir com a linguiça aí ó, e vou colocar aqui nesse ponto aqui, ó, para vocês verem. maravilha ó. Né? Então vou pôr aqui legalzinho. Muito bom. Agora aqui chegou a hora de eu pôr a nossa folha de alface e fechar aqui, ó. Então ficou isso aqui, ó. Ó, maravilha. Que eu vou. Cortar a mesa tá balançando, gente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o sanduíche que eu preparei pra nós hoje, hein? A geminha é bem amarelinha aqui, ó. Delícia, né não, não? Vamos pra o aqui ó. você tem outra faca tô, eu, eu tô sem a faca própria então vai amassar o pão aqui, vou pegar ali o outro o outro ovo ali para nós pôr aqui dentro então vamos pôr aqui ó os pães são são são pequenos aqui eu, eu vou pôr mais linguiça ó. Eu vou abrir aqui para nós ver é que filmar sozinho é um pouco difícil, certo? Não é tão fácil, não fazer o, o trabalho e filmar sozinho é complicado. Mas eu, às vezes, olha aqui, vem aqui, ó, língua bem fritinha, gente. Aí não tá queimada, tá bem fritinha, certo? Olha, então vou vir aqui, vou pôr um alface aqui, ó, vou pôr outro, outro, outro alface e aqui eu vou fechar o nosso sanduíche. Fechei. Se você quiser pôr mais um pouquinho de mostarda. Se você gostar bastante de bastante mostarda. Você põe mais um pouquinho, certo? Ó. Entendeu? Se quiser. Se não quiser. Tá a gosto. Aqui você pega a colher. E dá uma, uma passadinha nessa mostarda. Ok? Então aqui, aqui. Fechou aqui, ó. Olha só que maravilha. Ó. Então vou pôr assim. E vou cortar aqui, ó. Olha só. Então... Termina aqui agora O nosso sanduíche Vamos ver como é, como é que ficou Ó Maravilha, né? Então, gente, é isso aqui Isso aqui é o que eu fiz hoje para nós Olha só, minha gente, aqui Como é que ficou isso aqui, ó Uma maravilha, ó Muito legal, né? Agora eu vou provar aqui, gente vou Provar aqui um, um pedacinho desse pão aqui Maravilhoso aqui Deixa eu pegar esse aqui, ó Olha só, tá menorzinho Gente, vocês perceberam que eu não coloquei sal no ovo, né? Por quê? A própria linguiça já, já tem sal. Então não é bom pôr muito sal na comida. A pressão alta é muito perigoso E se você não pôr muito sal, você pode evitar. Vamos provar aqui, ó. Geminha amarelinha, ó. Olha, o um sabor excepcional. A mostarda com o molho shoyu, o ovo com a linguiça. Gente, e mais o um pãozinho fresquinho, maravilha, tá bom? Hum. Experimente, adquira quem não tem um ovinho caipira que faz um, um sanduíche desse. Pode ser na frigideira mesmo, no fogão comum. Eu fiz aqui no meu fogão a lenha porque eu, eu tenho aqui, aí, aqui eu não vou sujar a cozinha. Aqui é mais fácil de limpar, ok? É mais fácil para tudo, tá bom? Então, um forte abraço, ficamos por aqui. Espera a sua inscrição aí. Se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho para todos os vídeos que é para vocês. E uma, compartilhe com os amigos. O canal tá crescendo aí e depende de você, tá bom? Fui, tchau, tchau!